Você tem a, a, o fio, né? Que é justamente essa parte aqui, ó O fio Você tem a parte interna do disco E a parte externa do disco Então o fio, você vai passar em linha reta, tá? Linha reta para afiar o fio do disco, tá? Para afiar a parte externa Você pode pegar um pedaço de concreto, tijolo, telha Você vai bem devagar Encostando na face do disco aqui, ó Com muito cuidado para isso não, não voar na sua cara, tá? Bem devagar na face do disco. Na face interna do disco, pega uma parte mais plana, tipo essa aqui assim, ó. Aí você, você encaixa o disco aqui, ó, devagarinho, ó. ó. E deixa ele rodar em cima dessa parte plana. É assim que a gente faz, pessoal. Coisa simples, tá? Ou um pedaço de concreto, tijolo, botelha, ou o próprio chão. Vai passando devagarinho até o disco ficar perfeitamente afiado. Agora deixa eu trabalhar que eu tenho muitas leixas para sentar.